Para este desafio, um objeto simples. Por que não recriar um lápis usando as formas que temos disponíveis no 3DC? que o importante é perceber que, combinando formas simples, conseguimos criar objetos mais complexos. Ou seja, que podemos olhar para uma forma de um objeto e conseguir decompô-la nas suas formas mais essenciais e com isso depois recriar. Então, se a ideia é criar um lápis, se calhar podemos começar por adicionar um cilindro e em seguida esticar o cilindro para que ele fique como a parte principal do lápis quando achamos que temos já o cilindro suficientemente comprido então podemos pensar que formas podemos usar para fazer o do lápis então se calhar, tocamos em adicionar e procuramos uma forma que como o cona, nos poderá dar um bom aspecto de bico de lápis. Mas este bico está muito cônico. Podemos sempre tocar no redimensionar e em seguida esticar e se for necessário reposicionar para acertar o bico do lápis com o corpo do lápis. Claro que também podemos sempre mudar as cores. Vou tocar aqui no bico, venho à cor, vou agora à roda e vou ter assim uma cor mais próxima do bico do lápis assim tipo um amarelo ou assim um branco amarelado e pôr ao corpo do lápis vou escolher uma cor viva que é para se notar bem vou aqui à coleção e escolho por exemplo azul para ser um lápis azul pronto, mas nós sabemos que o bico do lápis não é branco tem a cor do, da grafite que costuma ser preto ou então a cor do 40 caso a grafite tenha outra cor então vamos fazer isso, fazendo o seguinte vou tocar neste bico deste lápis e vou tocar em editar clonar para ter um com a mesma forma pronto agora para me ajudar a fazer umas coisas a seguir vou fazer outra coisa vou vou cortar este bico que estamos aqui a ver para ficar plano então vou escolher adicionar e a seguir um cubo e vou subir o cubo até estar mais ou menos onde eu quero cortar aqui já me parece bem então agora toque em editar em seguida subtrair e já posso tirar daqui o cubo fiquei com um coto onde deveria ter o lápis pronto agora vou apenas eliminar este cubo já não preciso dele e vou arrastar o primeiro que agora já vai estar em cima do outro e vou mudar-lhe a cor por exemplo para laranja como está? Sobrepor-se ao, ao, ao segundo, vou ter que tornar este um pouco mais fino, de maneira que se veja as duas cores do bico lápis. Falta-me só agora fazer uma coisa que é colocar nas várias formas, vir a editar, agrupar, para transformar este lápis de três formas diferentes numa forma coerente para tornar isto mais engraçado vou ainda fazer também a parte de trás do lápis ou seja onde vai estar a borrachinha e um ar de metal então o para isso venho adicionar e vou pensar um ar de metal se calhar pode ser facilmente criar com o toro só que tenho claro que vou rodar o toro para ficar paralelo ao chão posso se quiser Aumentar um bocadinho e, claro, alterar a cor para ser um ar metálico. Então, se calhar o cinzento aqui, tem mais a ver. Agora, eu não preciso estar a repetir este processo. Não preciso estar a criar mais torres para adicionar. Posso simplesmente tocar em editar e, em seguida, em clonar. E já fiquei com outro toro igual. Posso posicionar em cima do primeiro e, depois, descer um bocadinho para criar o efeito dos aros. E volto a repetir, editar, clonar, para repetir o efeito, pelo menos mais uma vez. Deixo-me selecionar, de acho que já está bom, e vou já agora também juntar ao primeiro. Falta a borrachinha. Ok, então vou tirar daqui o lápis, para se ver melhor. E para a borrachinha, qual é que é a forma? Mais ou menos cilíndrica, mas arredondada nos cantos, então vamos fazer isso vou tocar em adicionar venho buscar um cilindro e vou puxar o cilindro cá para dentro o cilindro já me dá o aspecto da borracha eu vou pôr branquinha que é para se notar bem em seguida eu quero arredondar esta parte de baixo da borracha bem, então vou combinar uma forma com a outra vou pegar uma esfera vou juntar a esfera ao primeiro cilindro e agora vou tocar no redimensionar e vou tornar a esfera mais achatada para ficar arredondada toco na esfera, toco no cilindro, toco no lápis toco em editar, escolho agrupar e já tenho aqui um lápis de cor de laranja repara que para conseguirmos fazer isto tivemos que pensar na forma do lápis e decompô la nas suas formas constituintes